Agora o período categorial, o estágio categorial em si, que vai perdurar ali do segundo ano até o quinto ano, que é mais o nosso foco. Lembrando que às vezes algumas crianças vão seguir com esse pré-categorial até o comecinho do quarto ano, por uma imaturidade, por uma fixação, isso pode acontecer, não significa que ela é pior ou melhor do que os outros alunos. Claro que você vai dar uma atenção se isso se perdurar para fazer uma avaliação, mas às vezes algumas crianças só precisam de mais tempo e está tudo bem. Mas em geral, terceiro, quarto e quinto ano, as crianças vão estar tá mais presentes, a maioria das crianças vão estar tá presentes nesse período categorial. Quinto ano, já passando, para um, uma nova fase, né? para a fase da adolescência. Quais são as características desse período? Clareza no reconhecimento das qualidades dos elementos. Então, ele já sabe é, que a chuva é uma soma de fatores, mas que ela em si é a evaporação da água que está pingando, que vai sair da nuvem e vai cair. O vento vai ser o vento, ela vai identificar as diferenças das qualidades dos elementos. É, que a madeira pode, ser, pode ter verniz em cima dela. Não deixa de ser madeira, mas tem um outro elemento nela. Isso para todas as elaborações dela. É, vão explicar de maneira mais coerente a realidade. uso da lógica para seriar, para organizar e classificar situações. Elaboração e uso da linguagem mais sofisticada. E o início da linguagem adulta. Já está com um fetiche ali para a adolescência. Quais são as dificuldades aí? Quando a criança traz consigo toda uma gama de etapas mal trabalhadas anteriormente, ela vai chegar no quarto e quinto ano escrevendo mal, não sabendo ler e escrever, não dominando os rudimentos da matemática. Então, não é que o período, que ela está no período errado. Mas como as, os trabalhos lógicos, como as relações biológicas não foram bem trabalhadas ao longo da educação infantil e dos primeiros anos ali, primeiro, segundo e terceiro ano, ela vai chegar nas últimas, no último período do ensino fundamental, um, com muita dificuldade, que é quando o professor se desespera. Como que a gente vai tentar trabalhar esse início da linguagem adulta, o uso coerente das coisas? Estimulando leitura, escrita os rudimentos da matemática, revisando esses elementos o tempo todo, todos os dias. Ah, mas não devia acontecer. Pô, não devia acontecer. Mas é o que acontece, acontece muito, principalmente em comunidades mais pobres, com muita mudança de professor, muita mudança de situação, o aluno tem que sair de uma escola para outra o tempo todo, tudo isso pode gerar alguns problemas. Quais são as dificuldades do estágio em si? É quando há um reflexo muito forte do estágio anterior ainda, que ele ainda está meio fantasioso, as explicações dele, a linguagem não está completamente dominada, ele não domina, isso, são dificuldades que podem acontecer. O enfrentamento ao professor, essa busca, por autonomia que ainda não foi consolidada, então ele vai ser mais displicente, vai enfrentar o professor displicente com as tarefas, tá? ele não vai querer fazer ele vai achar, vai ver a figura do professor enquanto autoridade vai querer brigar, vai ver o, o colega vai ficar com ciúme da pessoa do outro e vai criar essas confusões vai criar problemas em sala de aula, vai querer mostrar o que ele sabe, sabe? Na fase anterior que ele queria o elogio ele não conseguiu sair completamente dessa fase. Então é normal que essa criança, quando ela apresenta muitas dificuldades, ela precisa ser estimulada em alguns aspectos. Na autonomia, na identidade, na busca do eu, no elogio mesmo, no reconhecimento das capacidades dele, você conseguiu aprender. É, por isso que a afetividade no Alon vai ter dois pontos. Afetividade no sentido de perceber essas necessidades, da criança de ensinar de limite de elogio e a afetividade no sentido de você conseguir afetar a criança num nível que ela consiga superar as dificuldades dela. Quando você perceber uma criança com muitos enfrentamentos, respira fundo. Você não precisa amar a criança, querer levar ela para casa, mas respira fundo e olha para ela com, uma, com um olhar, com uma sensação, com uma sensibilidade de ver a humanidade dela e que ela precisa reconhecer quem ela é, reconhecer as capacidades dela e os limites dela. Então não é ser bonzinho, mas é mostrar para a criança aquilo que ela não está conseguindo ver. Você vai diminuir muito a indisciplina da sua turma, vai trazer um respeito e uma afetividade para você e vai ajudar bastante. Essas são, são direcionamentos dentro da teoria do Alon. Essa necessidade de limites. E esses limites não podem prejudicar a autonomia e a identidade da criança. É bastante coisa para você pensar? Com certeza. Mas são, é como se eles fossem a cereja do bolo do processo educativo. Seu foco é ensinar, o, seu foco, o foco do aluno é aprender. Quando você consegue agregar, juntar na sua aula esse, essa aprendizagem e mostrar as potencialidades, as construções e as capacidades dos alunos, sua aula vai ficar melhor mais fácil. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br